O que, que foi? O que, que foi? Você quer gravar vídeo com o papai de novo? Você gostou de ser youtuber? É? Fala pessoal, mais um Death na Austrália começando pra vocês e eu vim aqui hoje de novo com o Link, ó, porque o Link agora ele gosta de gravar vídeo, né, Link? É, o Link gosta de aparecer no canal, esse bichinho. Maravilhoso! Hoje vamos falar sobre as profissões que entraram na lista de demanda da Austrália. Então fica comigo nesse vídeo, porque tem muita coisa bacana, entrou ontem, mais novas profissões aí pra vocês poderem aplicar pro seu visto de residência no futuro, beleza? Então, se tiver nesse vídeo, fica comigo e check it out! E antes de começar esse vídeo, pra você que tá em Brisbane, um recadinho pra você aí que tá na cidade, ou pra você que tá chegando. No dia 30 de março, a Twist tá organizando um evento que vai ser a Volta do Comunal, um bar super legal, lá de Brisbane, na frente do cassino. Então a gente vai estar tá com banda ao vivo, com pagode, com comidas brasileiras... Uh, vai ter sorteio de prêmios e muito mais E a Twizy vai estar tá lá presente pra poder Fazer essa festa pra vocês Então já marca na agenda aí, no dia 30 de março De 2019, no Comunal Em Brisbane, a partir das 7 da tarde Então sem mais delongas, vamos começar essa lista Com as 38 ocupações que entraram Na long, Medium e Long List Do governo australiano, vamos lá Então, ó, essas ocupações foram incluídas Na lista ontem, no dia 11 de março De 2019, tá, a lista A lista contava com 176 Ocupações e agora com a adição das novas subiu para 214, tá? Então já pega teu caderninho aí, vai anotando as que eu vou falar e eu vou deixar o link para vocês aqui da SBS em português, onde eu tô pegando essa lista de profissões para que vocês possam verificar depois também se alguma delas vai encaixar no que vocês estão buscando e eu vou explicar um pouquinho mais sobre o processo de aplicação disso no final desse vídeo, beleza? Então vamos lá. O que que entrou agora, gente? Olha lá. Gerente ou administrador de artes, dançarino ou coreógrafo, diretor de música, diretor artístico, treinador de tênis, jogador de futebol, gerente de projetos ambientais, músico instrumentista, estatístico, economista, engenheiro de mineração, Engenheiro petrolífero, profissionais de engenharia, químico Especialista em tecnologia da alimentação, consultor ambiental Cientista de pesquisa ambiental, cientistas ambientais Geofísico, hidrogeologista, life scientist uh, Que eu não, não tenho a tradução em português disso uh, Bioquímico, biotecnologista, botânico uh, Biólogo marinho, microbiologista, zoólogo, conservador não sei o que é conservador, talvez seria um político conservador, não sei, comente aí o que, é, o que um conservador faz. Metalúrgico, uh, meteorologista, profissões uh, profissionais da ciência naturais e físicas, uh, palestrante de universidade, Especialista em multimídia, programador de software e aplicativos, olha, isso é bem interessante E treinador de cavalos, se você treina cavalos no Brasil, você tem a chance aí de virar residente na Austrália Então essas foram as profissões que foram adicionadas na Medium and Long List Tá? E elas valem para o país inteiro Não só para as regionais Agora, para as regionais, eles também incluíram aqui algumas profissões Que eu vou falar para vocês E são profissões que não requerem um nível de inglês tão alto Então, de 5 a 6 no IELTS uh, já, já seria suficiente Lembrando que eu não sou advogado de imigração não sou agente de imigração Você deve conversar com um profissional da área Para saber quais são os requerimentos que você vai precisar para poder aplicar para essas listas, beleza? Então, para a lista regional, tá? Regional, estou falando de Cairns, estou falando de Adelaide, estou falando de Darwin, uh, Sunshine Coast, por aí vai. Cada, cada uma dessas cidades tem essas profissões uh, é, escolhidas diferencialmente, tá? Então, pode ser que, por exemplo, tenha uma em Darwin que não tenha em Cairns, então você tem que dar uma olhada na lista da cidade que você está buscando, tá? Mas, de uma maneira geral, uh, fazendeiro da água cultura, produtor de algodão, Produtor de frutas ou nozes, produtor de grãos oleo, oleaginosas, agricultor de colheita mista, produtor de cana-de-açúcar e fazendeiro. Fazendeiro de gado de corte, gado leiteiro, cabra, porco, veados e ovelhas, agricultor misto de colheita e pecuária, dentista e anestesista. Então, todas essas profissões entraram na, na, na short list, tá? nas listas da, da, das regionais. Tá? Então, olha, eu queria, é, eu queria deixar para vocês algumas informações é, Do que, que vocês precisam para poder começar isso né? Se você, por exemplo, é um, um metalúrgico no Brasil E você quer migrar para a Austrália qual, qual é o primeiro passo que você tem que dar? Você precisa falar inglês Se você não fala inglês ainda A primeira coisa que você tem que fazer É ir para a Austrália, pelo menos com visto de estudante Para poder melhorar a língua E lá dentro do país, você fazer todas as qualificações que você precisa Para poder fazer a aplicação do seu visto de residente por uma dessas profissões, tá? Então, lembrando que a Chewizy trabalha com curso de inglês na Austrália inteira. Se você tem interesse em fazer uma cotação, manda um e-mail pra gente aqui no info, arroba, que a gente vai poder ajudar todos vocês aí pra Austrália, fazer o seu curso de inglês, e quem sabe aí conseguir essa tão sonhada residência na Terra dos Cangurus, beleza? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo, curte e compartilha esse vídeo, e a gente se vê no próximo. Boa sorte a todos vocês aí, um abraço, tchau!